Antes, a gente andava nessa estrada e a gente era conduzida. Agora a gente pode conduzir o nosso próprio carro. Eu sou Viviane, mas eu costumo dizer que eu sou Vivi. Eu tenho 41 anos, eu sou jornalista e eu trabalho em crioula. Meu mundo tecnológico ele passou a existir na faculdade. Fui apresentada a ele na faculdade. Tecnologia, para mim, é tudo aquilo que a mente humana pode fazer que melhore a condição de que outras coisas possam ser feitas. Não necessariamente está ligada à ferramenta, ao ferramental, mas se torna uma ferramenta na medida que produz a técnica. Se a tecnologia que a gente estiver consumindo ela não tiver a nossa cara, ela não oferece possibilidades para que a gente intervenha e modifique nada. Aquilo que a gente precisa mudar na sociedade, a gente tem que mudar na tecnologia também. A gente tem que mudar na forma como ela é feita, a gente tem que mudar na forma como a gente escreve, a gente tem que mudar a forma como a gente lê, a gente tem que mudar a forma como a gente fala para outra ou para o outro. Tecnologia também me remete à ancestralidade. A ancestralidade, para mim, hoje, significa orixá. Quando eu falo de ancestralidade como uma nova vida e de orixá como uma nova vida, é porque eu acredito imensamente nos caminhos tecnológicos e de comunicação. Eu devo muito a um orixá que traz essa pegada da comunicação e que traz essa redescoberta, tanto de ancestralidade quanto de, de comunicação para mim, que é a Exu. Se a gente conseguir fazer com que uma menina de pilares, pense também e navegue também. Estabeleça elos, estabeleça correntes, estabeleça essas ligações, esses hiperlinks de, dos quais a gente está falando, já valeu. Hoje, eu acho que a gente consegue mais potência. A Etalab consegue fazer uma seleção de onde estão essas mulheres para a gente encontrar. Se a gente souber o que uma está fazendo, onde está, onde eu acho que a vida da gente vai ser muito mais fácil, muito mais ampla de possibilidades para a gente falar com o nosso próprio jeito, para a gente falar com a nossa cor, com a nossa voz.